E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar um novo tutorial aí Vocês sabem como fazer este efeito nos olhos Esse efeito de bolinha que muitos blogueiros e blogueiras usam aí Principalmente as meninas quando fazem aqueles tutoriais de maquiagem É muito simples galera, é através de uma ring light Essa iluminação que eu estou usando aí atrás E eu vou ensinar vocês como fazer uma Então logo depois da minheta, vai! Bom galera, vamos ver agora então o que, que a gente vai precisar para esse tutorial Primeiramente você vai precisar de uma fita de lâmpadas de LED Eu paguei cerca de 40 reais nessa fita Ela não vem com o adaptador que vai direto na tomada Então eu tive que comprar o adaptador que acabou saindo mais caro Mas você tendo mais tempo e sendo mais inteligente que eu Você consegue encontrar essa fita LED já com o adaptador por um preço bem mais barato Talvez até pela metade do preço E você vai precisar também de uma forma dessa que retira o fundo Essa fita LED ela já vem com o adesivo aqui a dupla face para colar na superfície que você quiser. eu vi, o pessoal fez em papelão e tudo mais, mas eu achei que ia ficar muito ruim. Eu acabei não, não querendo fazer dessa forma. Eu achei melhor fazer numa forma, porque assim fica mais resistente, mais forte, mais duradouro. Se a sua fita LED não vir com a dupla face, com o adesivo, aí você tem que comprar também um adesivo para poder colar ela ou prender ela de alguma forma na forma. É basicamente com esses dois materiais que você vai precisar só para fazer a sua ring light. Seu anel de luz Mas eu também quero fazer uma paradinha um pouco diferente Já faz algum tempo que esse tripé aqui atrás Ele está aposentado Desde que eu ganhei esse novo da faculdade Esse aqui eu, eu parei de utilizar Então a gente vai dar uma utilidade para esse tripé A gente vai fazer a nossa ring light ficar acoplada nele Assim ficando um suporte muito bom Por isso então eu também peguei a furadeira e vai ser bem útil para furar e a gente conseguir parafusar essa forma do tripé. E para prender a forma do tripé, você também vai precisar de uma polca borboleta que nem essa para botar no parafusinho onde vai o tripé. Isso é claro se você tiver um tripé aí de bobeira para botar e acoplar na sua luminária. Bom, galera, vamos pôr a mão na massa e vamos fazer logo a nossa ring light. Vamos começar então retirando o fundo da forma que eu ganhei da minha sobrinha querida. Muito obrigado Terezinha, beijo! Logo em seguida então vamos desenrolar essa fita de LED e vamos colar na volta da forma bom galera colamos aí o LED na forma conforme deu para colar aí a gente foi lembrando, foi fazendo e foi colando e até que ficou direitinho agora a gente vai testar na luz hashtag medo Tcharam! Aqui temos a Ring Light basicamente pronta. E agora é só acoplar ela no tripé e ela vai estar tá pronta. Bom, galera, finalmente aqui está a nossa Ring Light acoplada no tripé. Agora a gente bota ela na frente da câmera, tipo, na frente de vocês. E aí o meu olho fica daquela forma como a gente vê no vídeo. Só que, claro, ela não pode aparecer na câmera. <risos> Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso tutorial de Ring Light, uma Ring Light barata aí, até porque se você for comprar no mercado, você vai pagar muito mais caro do que se você fizer em casa. Então se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar a fortalecer o canal, fazer a gente crescer aí, lembrando que estamos procurando anunciantes, se você quiser anunciar ou conhece alguém que quer anunciar aí, quer divulgar o seu próprio negócio, o seu produto, sua marca... Entre em contato com a gente aí que a gente pode entrar aí, fazer um amorzinho, fazer alguma boa negociação aí, uma pergunta, qualquer coisa do tipo. E não esquece de se inscrever aí no canal para não perder os novos vídeos, os novos tutoriais e novas loucuras, novos vídeos de comédia. A gente faz de tudo aqui nesse canal. E também é importante você me seguir nas redes sociais, porque é nas redes sociais que eu divulgo tudo e você fica sabendo as novidades e coisas extras que não aparecem muitas vezes aqui no canal. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, fui!